Salve rapaz! Firmeza? gravar um vídeo um pouco diferente para vocês aí do canal. Beleza? Durante uma caminhada que eu tô fazendo, tem muita gente que me procura, que manda direct e tudo sobre essa coisa do emagrecimento, né? de estar tá lutando o emagrecimento e tal. Ferreira, como que é? Como que funciona? O que, que você está fazendo? Então hoje eu vou falar um pouquinho durante a caminhada, tá ligado? Então vai ter barulho, vai ter criança. Vai ter barulho de moto e tudo, você está ligado. Quebrado é assim mesmo, certo? Ó, primeiro, não é questão de emagrecimento, rapaz. Estética, emagrecimento, é para quem busca isso aí, beleza? Não, não é o que eu busco. Desde o começo, tá ligado? Eu vou contar um pouquinho aqui enquanto a gente caminha, porque eu acho importante muita gente também falar ah, mas você tem tempo para se cuidar. Primeiro que eu não tenho tempo. Meu tempo é tão ou mais corrido que de muita gente que acompanha o canal. Mas, segundo, que é o seguinte: não é só questão do tempo, rapaz. É questão do que você dedica o seu tempo. Porque tempo, às vezes, a gente perde também com várias pessoas, vários rolês, várias situações que nem vale a pena. Você tá ligado? Nem vale a pena. Então, tô tentando afastar daquele só até cansado de sair da escola aqui que o bagulho tá louco ou eu deixo eles ir ou eu vou quarto por outro caminho. vocês vão ouvir só barulho de criança, vou mostrar eles um pouquinho. Ó, de costa aqui, ó. Certo? Agora vamos lá. Vou dar meus toques aqui para quem quiser. Espero que sirva para alguém que está nesse vídeo assistindo aí, beleza? Primeiro, não é estética, tá ligado? A gordura visceral, que é a gordura que vai por dentro dos órgãos, por dentro aqui ó, da vergona. Ela tem o grau de 1 a 6. O meu nível de gordura visceral era 6. Tá ligado? Uma outra coisa que eu tive que aprender. Depois que foi detectado que eu tava com esteotose hepática. É isso o nome? Se alguém souber o nome certo, fala aí. É isso aí. Que é uma das, da, da, das, das gorduras atacou meu fígado. Beleza? Então, que se comeu o fígado. E eu criei gordura no fígado também. É, eu tava com 141 e 400 quilos certo 400 já cheguei a 144 no momento mais crítico eu nunca achei que ia chegar a 144 kg tá ligado é legal deixar vocês avisados isso também porque você nunca pensa que vai ter esse peso não então assim primeiramente não é estética é claro que a gente se preocupa né a aparência todo mundo se preocupa mas eu sou o cara que olha mais rápido no espelho do que você imagina tá ligado a minha esposa ela até fala, ah, nós olha até desconfiado assim com o espelho e já sai fora. Pode ser porque também a pessoa fez o processo de engordamento, de engordar, de ter inflamatório do corpo, né? Claro, pode ser também, né? Mas nunca fui um cara aqui que ligando para roupa. Eu ligo para vender roupa, mas para usar, não. Tá ligado? A minha preocupação sempre foi criar uma estética de roupa diferente para as pessoas usarem. Nunca de, de, a minha preocupação de usar minhas roupas todas têm muitos anos. Mas vamos à prática, ó. Vocês viram que eu desci. Acabei de descer um morro aqui. Não tô tão cansado mais como antes. Não teria condição de gravar um vídeo desse caminhando. Essa é a verdade. Por quê? Estaria totalmente esbaforido. Cansado pra caralho, né? Então desci um morro agora. Desci zigue-zague Para não forçar os joelhos. Porque meus joelhos também foram afetados muito pela gordura tá ligado? Jamais eu pegaria uma escada dessa aqui, ó, ó, jamais eu pegaria uma escada dessa, olha isso aqui, ó, se o morro daquele que eu subi que eu desci agora, há seis meses atrás, não faria isso, então assim, primeiro, primeira coisa que eu fiz quando eu saí da cadeira de roda, que eu quebrei a perna, um acidente em casa, escorreguei do nada, e quebrei né depois fui descobrindo no Pilates na massoterapia né com a Maria aí que é da clínica que me ajuda o pessoal da, da estéticas do corpo que queria dessa que cuida dessa parte minha da da massoterapia fui descobrindo que quadril tava com problema joelho tava com problema e tudo isso me fez cair tá ligado isso que me fez cair não cair também a toa não existe nada à toa né nesse processo é, foi muito difícil para mim também, porque eu tive que alugar uma cadeira de roda, tive que viver seis meses numa cadeira de roda, os pinos na perna, tudo. E foi ali, né, mano, durante o hospital, tudo, que eu falei, ó, eu vou mudar a minha vida. Porque você ser cuidado com 140 e poucos quilos é uma, é uma coisa totalmente diferente, rapa. De você ter condição de andar numa muleta. A fratura que eu tive. Uma pessoa que não teria meu peso, ela andaria de muleta tranquilamente. Ela não podia tanta carga, mas eu não tinha condição. Eu tinha que ir pra uma cadeira de roda mesmo, tá ligado? E fiquei nisso, né? Também até um amigo meu, o Led, no shopping. Ele tava também de cadeira de roda, né? Ele tá há muitos anos, ele sofreu é, um acidente. acidente não, né? Foi baleado e tal. Covardemente, inclusive. E também ele nessa situação, a gente conversou muito, ele falou, pô, eu nunca imaginava você nisso. Eu falei, eu também não, negão. Eu também não. Então, primeira coisa, eu decidi mudar. Nesse, nesse dia em diante. Só que vocês acham que eu mudei? Mudei nada. Quando eu voltei a andar, comi pra caralho, comecei a me intoxicar de novo, comi todo tipo de coisa errada. Inclusive, eu conversei com o cara esses dias na academia. E a gente tava trocando ideia e ele falou, pô, difícil é se livrar do crack, irmão. Difícil é se livrar da cocaína, do álcool. Comida é mamão. Eu falei, é? Então vai lá no shopping ver o que, que tem propaganda. Anda na rua e vê o que, que tem propaganda. Tá ligado? Alimentação, Rafa, é o que tem mais propaganda. Onde você vai? Onde você vai? Tem propaganda gigante de comida e comida é tudo ruim, mano comida com gordura trans, com, com tudo que você não pode comer, então é muito difícil. Então assim, o primeiro passo que eu dei foi a caminhada, semanas e semanas caminhando, comprei um tênis que não era o certo, meus joelhos deram problema também porque eu comprei um tênis barato que não tinha amortecedor, nada, tive que aprender a comprar um tênis com o meu peso, um tênis que corrigisse o desvio, né? O desvio que eu, que eu tenho do, da perninha aqui do pezinho, tá ligado? Que é mais pro lado. Tô subindo o um morrão, hein? Se liga, ó. Olha lá, ó. Certo? E, e nesse processo todo eu tive que conviver. Conviver. E primeira coisa que eu tive que entender é que é comigo o problema. Então eu tenho que resolver. Tá ligado? Eu fui procurar ajuda depois que eu realmente queria mudar. Não adianta você procurar ajuda indeciso, mano. Eu olhei no espelho e falei, não quero mais não. E aí, qual foi o fator determinante? Como eu disse, eu saí da cadeira, comecei a fazer tudo errado de novo, beleza? Mas teve um fator. Esse fator foi numa caminhada por isso que eu queria devolver esse depoimento em forma de caminhada para vocês. Rapaz, pensa um morro alto. Eu tava caminhando, saí da minha casa, fui fazer o percurso que eu fazia, um quilômetro e meio na época que eu andava. Então tinha duas semanas que eu tava começando a caminhar, certo? Fazendo um quilômetro e meio. E esse dia eu tava com a minha esposa incrivelmente, olha o que eu vou falar pra vocês, rapaz, eu sufoquei caminhando, eu, eu sufocava dormindo, então, assim, eu decidi mudar, falei, vou mudar, vou acabar com esse corpo desse jeito, esse corpo não vai mandar na minha vida, não, eu não quero esse corpo, esse corpo tá fazendo mal pra mim, mano, e como eu disse, não é questão de estética, porra nenhuma, é questão que não dava mais pra mim, falei, não, não quero mais esse corpo desse jeito, não, mano. Porra, tá, eu sento dói eu levanto dói eu vou trabalhar dói eu fico em casa dói vem o calor me rebenta eu até tenho uma brincadeira que eu falava para os caras que eu pareço o calor de uma pessoa gorda eu falei para ele pelo menos para mim era que alguém tinha amarrado um colchão de solteiro em mim tá ligado tanto calor que eu sentia mano com tudo mano é, mas é tudo desregulado pressão né coração tudo então rapaz eu sufoquei como eu tava falando para vocês Caminhando. Eu já sufocava à noite, muitas vezes sem perceber, roncava muito e tal. Mas caminhando, me faltou o ar. Pensa o desespero. Eu não consegui nem falar pra minha mulher do lado, eu só engoli e tentava respirar e não vi o ar. Sei lá, foi 20, 30 segundos de pânico, mano. E quando eu consegui respirar, eu falei pra ela: meu, eu sufoquei caminhando. Você não acredita? Aí ela falou: oh, você vai ter que mudar a sua alimentação, só caminhando você não vai conseguir. Não. Realmente, Rafa, só a caminhada não tava funcionando, tive que comer verdura, tive que aprender a me cuidar, tá ligado? Demorou, demorou seis meses pra poder gravar esse vídeo pra vocês e ter coragem de dizer que eu chego em casa agora, eu pego dois tomates, corto, frito dois ovos e consigo ter uma refeição. Não preciso esperar ninguém fazer arroz pra mim, feijão, tá ligado? Ou eu fazer feijão, arroz, porque eu não vou comer isso. Então, eu tive que entender. E aí, né, mano? Cuidado das vitaminas que estavam faltando. Fiz uma bio-pedância, né? Que é uma... Você pegar e medir e tirar os nutrientes do corpo aí. Você saber o que está faltando no seu nutriente. Então, não é comum você não saber o nutriente que você tem. As pessoas andam, andam, andam, caminha, caminham. Falta um monte de nutrientes no corpo e... Realmente não sabe o que tá faltando. Tá ligado? E eu... Tive que, que estudar esses nutrientes. Ver o que tava faltando. Pra fazer o equilíbrio também. Ah, fez bagulho é caro pra caralho. Mano, farmácia de manipulação. Três ingredientes num comprimido. Tá ligado? E custou 60 reais cada nutriente desse. 180 reais eu resolvi meu problema durante meses. Beleza? Rolê de... Final de semana de bebedor de cerveja. Pra não dizer, eu rolê, né? Vocês estão tá ligado o que eu tô dizendo. Então, assim, acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Se eu for falar toda a caminhada, né? E eu vou resumir. Pra depois fazer um próximo, se vocês quiserem. Vocês me dizem aí, se vocês querem mais um vídeo desse aí. Um vídeo de dois desse aqui. Bom, rapaz, eu acho que esse é um vídeo diferente mesmo. É, se você não tem paciência de assistir que a cama treme, a câmera treme aí mas escuta o áudio, né? eu vou encerrando por aqui, vou continuar essa caminhada essa caminhada de hoje é 4km tá? hoje além da caminhada, eu faço duas sessões de pilates pra corrigir minha coluna, que eu fiquei com um desvio na coluna, tá ligado? tem um nome ó bonito que eu não lembro agora também quando eu tô caminhando eu não lembro eu fico viajando, personagem, pensamento lembro porra nenhuma escoliose escoliose, eu tenho escoliose por causa do peso tá e eu tenho uma dor lombar muito grande também por causa do peso então assim, mesmo reduzindo hoje eu reduzi 14 quilos, né, eu tô completando ontem eu completei esses 14 quilos hoje eu tô completando 14 quilos de 100 monitorando todo dia fiscalizando a balança todo dia e fazendo a caminhada ah, aí e aí? Beleza, meu irmão? Sabe? Então aquela luta da caminhada... Isso aí, isso aí, mano. É nóis! E além da caminhada, de tombar um monte de gente da hora, de ter meu momento ali, de espairecer... Eu também faço... Entrei... Tive essa vitória de entrar no judô, tá ligado? E entrei no Muay Thai também. Mas só depois que eu caminhei muito, peguei uma resistência nas pernas... Fiz bastante pilates pra arrumar um pouco a coluna, né? Se eu não faço, eu não consigo tocar piano, que é a minha paixão também não consigo escrever, porque dói minha mão, eu tenho artrite e artrose rapaz. por causa do peso também, por causa desse acúmulo de gordura, tá, mas tô nessa luta, queria deixar uma ponta de esperança aqui pra vocês, e por último, pra terminar o vídeo, vou pedir pro Kaique colocar uma imagem aí, pra vocês, de presente, e essa imagem significa tudo, tudo que eu falei, essa luta, da alimentação, essa luta da caminhada, o esforço pra lutar, muitas vezes não conseguindo completar a aula, tá ligado? Passando pela clínica, o, o método 5S de emagrecimento, que é o método que eu adotei pra mim, tá ligado? Através das estéticas do corpo, a clínica que também falou: vamos junto, pô, você vai conseguir, você vai ter resultado, você vai ter vitória, vamos, vamos! Então essas pessoas todas à minha volta, né? Professor Mauro, professor de Judô, todo mundo. Ele falou não vamos vamos vamos com nós vem com nós que aí você vai encorpando o negócio né mas para terminar eu vou deixar essa imagem que essa imagem ela ela diz muito rapaz. é minha filha quando eu era pequeno ela falou assim pai eu eu tenho um sentimento porque o senhor nunca me levou de cavalinho né eu vejo os pais brincando com os filhos eu assisto o filme pai e me leva de cavalinho. E eu falei, não dá, filha. Se o pai levar você de cavalinho, a coluna trava. Não tem como. Ela era gordinha, pequenininha, né? Então aí dificultava mais pra mim. Tá ligado? Eu vou terminar esse vídeo com essa imagem aí. Espero que inspire vocês. Nunca é tarde. Tô completando 46, rapaz. Tô orgulhoso do resultado. Porque, como eu falei, não é estética nada, é por mim. Pra mim me sentir melhor, pra mim achar um pouco desse lugar no mundo. Tá ligado? Então, espero que essa imagem, de alguma forma, termine o dia de vocês bem. Obrigado pela paciência até agora, tá bom? Tamo junto, rapa. É nós É